O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito,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 Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, o objetivo da liturgia desta palavra é nos mostrar por que Jesus veio ao mundo. Por que o Pai o enviou. Ele é aquele que vem nos ensinar o amor e manifestar-se a nós de tantas maneiras. Na partilha do pão, nos ensinando a multiplicar por meio da nossa generosidade com a graça dEle. E reconhecê-lo na Eucaristia, se manifestou andando sobre as águas, vencendo os males. E hoje se manifesta apresentando a nós o seu programa de vida. Ele cita Isaías, o profeta, que diz tudo aquilo que o Messias seria. E nós encontramos essa descrição na própria vida de Jesus. Deus que se manifestou na simplicidade de uma criança, agora se manifesta na vida adulta. Jesus está pronto para manifestar-se por meio da missão que o Pai lhe deu, que é de salvar. Ele resgata o ser humano. Ele nos enriquece. Ele nos cura. Ele nos ensina. Tudo aquilo que nós encontramos na palavra hoje mostra para nós que Deus veio para recriar a humanidade quando traz Jesus em nosso meio. Deus que criou o homem para ser livre, agora encontra o homem cativo. E por isso que dá a sua vida para a nossa liberdade. Deus que fez o homem e a mulher, quando eu digo homem, o ser humano, não é? Os fez santos encontram uma humanidade doente e é por isso que vem para curar a esta humanidade. Deus, que fez o homem para a vida sem fim, encontra muitos sinais de morte e é por isso que ele vem para nos devolver esta vida vem para ressuscitar para salvar, ele que fez o homem para estar em plena comunhão com o plano do Pai, encontra um homem e uma mulher que agora se inclinam para o pecado e é por isso que ele vem para perdoar. Às vezes nós, como seguidores de Jesus Cristo, nos lamentamos porque nós encontramos tantas coisas pelo caminho, lastimáveis, não é? E a gente reclama, por que, que esse mundo está assim? Por que as pessoas são assado, por que assim dentro da igreja, por que a sociedade... Não é? E fazemos como que um hino de lamentação. Na verdade, se nós encontramos essa realidade, é porque Deus conta conosco também, pela força do Espírito, esse mesmo Espírito que impeliu a Jesus a dar continuidade à missão do Senhor. Se nós temos um mundo tão desfigurado e um ser humano cuja imagem é de semelhança com Deus, mas se encontra desfigurada pelo pecado, pelas feridas, pela vivência talvez tortuosa, não é? É porque ele quer também que nós participemos desse plano em que o próprio Deus vem para renovar, recriar na pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus fala, todos têm os olhos fixos nele. Será que quando nós nos colocamos diante do Senhor em oração, nós temos o olhar também voltado para o Mestre? Ou nas nossas petições, ou seja, nas nossas orações de súplicas, não é? de, de pedidos, nós nos concentramos apenas naquilo que falta e não na confiança em Deus e na sua providência, Jesus vem mostrar que todas as promessas se realizam nele, isso nos compromete, ele vem para nos salvar, mas ele não nos quer passivos, ele nos quer sim atuantes, este que nos resgatou, na nossa pobreza nos enriqueceu, na prisão que nós criamos para nós mesmos, nos libertou. E no pecado no qual nós caímos, nos perdoou, nos chama também a ser instrumentos da sua libertação. Jesus diz, hoje se realizou isso que vocês acabaram de ouvir. Jesus diz, hoje. Ele não diz ontem nem amanhã, porque sabe que o ser humano tem uma tendência ou de ficar voltado demais para o futuro, para aquilo que nem sequer ainda aconteceu, ou para o passado com saudosismo dizendo, aquele tempo que era bom, antigamente as coisas eram assim, não é? Não, Jesus fala hoje, porque é hoje que a graça dele, o cairós, o tempo da graça, acontece com o amor que ele manifesta, que nós... Impulsionados pelo Espírito Santo Possamos proclamar como Jesus Mesmo disse Este é o ano da graça Do Senhor Que 2022 seja para nós Ano da graça Porque nós precisamos ser libertos Nós precisamos ser curados Nós precisamos Ser resgatados Mas nós igualmente Precisamos também ser meios Para que Deus cure Transforme, liberte Resgate e salve Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado